Oi, oi, oi, eu sou Sheila Ferreira e mais uma vez estou com vocês. Hoje nós vamos fazer essa peça aqui, ó, o nosso kimono, né, de karatê, de judô. Então a gente vai estar tá fazendo essa peça aqui hoje. Olha só que linda que é essa peça, uma peça maravilhosa. Eu fiz ano retrasado para um cliente, né? Então, é uma peça que sai bastante, né? O pessoal que gosta de judô aí, né? O pessoal que faz artes marciais, né? Gosta bastante para os pets se vestir iguais a eles. Então, é uma peça maravilhosa, gente. Vamos estar fazendo hoje aqui no canal. Mas, antes, eu gostaria de pedir para você que não é inscrito no nosso canal, que se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. Assim,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 Que eu tô usando oxfordine, tá, gente? Oxfordine por quê? Porque eu quis fazer a sublimação dele, né? Aqui atrás, nas costas, tá? Então, eu tô usando oxfordine, mas vocês podem estar usando outro tipo de tecido, tá? Eu... Só que você tem que ter a consciência que outro tipo de tecido, se tiver mais algodão do que... O sintético não vai conseguir fazer a sublimação, tá? Essa sublimação, esse desenho aqui vai pra vocês, tá bom? Pra vocês aplicarem na sublimação, tá bom? Então, bora aos materiais. Vamos usar um velcro, tá? A gente não vai colocar botão na frente, mas se você quiser colocar botão, pode pôr. Eu vou pôr velcro, tá? E os moldes, né? Então, aqui a manga duas vezes, tá? Filete, né? Filete da manga... E das pernas, né? Aqui dobrado, tá? Duas vezes. As costas, uma vez dobrada, né? Cadê o molde das costas? Tá aqui. As costas, uma vez dobrada. Aqui eu já fiz a sublimação, tá? A gola, duas vezes, tá? Dobrado. Esse aqui é o filete da calça, né? Do cinto. Duas vezes dobrado. Aqui o nosso cos, uma vez dobrado. Nossa calça, uma vez dobrada. Nossa frente, duas vezes. Aqui é o nosso cinto, né? Eu cortei maior aqui porque a, o comprimento dava maior. E como é para amarrar, mas você pode cortar desse tamanho, tá? Uma vez dobrado, tá? E esse aqui é o nosso filete da frente, duas vezes. Então, bora lá. Vamos pegar as nossas costas. Vamos pegar as nossas mangas. Começar pela, pela camisa, tá? Vamos pegar as nossas mangas. Manga sempre o lado que é mais comprido aqui é a frente, tá? Sempre... Observar isso para não pregar errado, tá? A parte mais comprida sempre é a frente. Então, bora lá. Então, aqui nós estamos com as costas. que vamos pegar a manga nas costas, ok? Bora lá. pegar a frente agora. O cinto eu tô usando cetim, tá, gente? Mas o resto tudo Oxford Oxfordine. frente Pegamos a manga, vamos pegar o nosso filete da frente. Filete da frente, a gente dobra e prega aqui na frente. Uma coisa com esse outro lado. assim, vamos pegar o nosso filete aqui, dobrar e vamos pegar nas mangas, tá? vamos pegar a gola Vamos passar na costura por tudo, deixar só embaixo sem costurar Virar, vamos despontar. A gente passa uma costura de segurança. Mede bem aqui, faz um pique. Reserva. Vamos pegar os nossos filetes do lado. Dobro uma vez pra dentro, outra vez pra dentro e uma vez no meio aqui. Esses são os filetes do cinto, tá? Reserva também. Vamos pegar a nossa calça. Vamos fazer... aqui Eu esqueci de falar para vocês, mas vocês vão usar elástico também, tá? Vocês vão usar elástico também nas, na calça, tá? Então, aqui a gente colocou a bainha das calças, tá? A gente vai no overlock, passar o overlock aqui. Se você não tiver overlock, zigue-zague, tá? Aqui a gente também fez a camisa, né? O kimono aqui. A gente vai passar o overlock aqui para dar acabamento, Tá? E já voltamos para terminar. Se você não tiver overlock, passa zigue-zague, tá bom? Já voltamos. Então, aqui, passado overlock, aqui e aqui na calça. A gente deu uma limpeza também no overlock aqui. E agora, vamos passar elástico aqui na nossa calça, tá? Deixa eu passar elástico aqui. Aqui, antes de passar elástico, a gente vai... Rebater essa costura aqui, tá? Costura aqui da calça, aqui da, da bainha. Mesma coisa do outro lado. Agora aqui a gente vai passar elástico aqui, tá? Entre pernas, tá? E aqui dos lados. Passamos elástico aqui, a gente vai rebater o nosso elástico, tá? Viramos pra cá e batemos. Que não entre pernas, tá? Vamos pegar agora o nosso cós, no direito, pra mim, tá? A calça, aqui meio com meio, a gente vai colocar dobrado aqui o nosso cós, tá? Bem no meio aqui. Aqui no começo do cos a gente dobra pra dentro, pra dar acabamento. E dobra ele assim, tá? Pra dar acabamento. Deixa dobradinho aqui. Que mesma coisa, tá? Dobra pra dentro. E certinho, se tá do mesmo tamanho de um lado ou de outro. Tá do mesmo tamanho. E vamos pregar... O nosso cos aqui, tá? E agora, a gente vai pregar aqui, tá? Bora lá. Assim. Agora, aqui a gente vai juntar aqui certinho, ó. Costura com costura, elástico com elástico e passar a costura aqui nas perninhas. Aqui com o outro, tá? Costura, costura elástico com elástico aqui. Deixar ela reservada para gente passar a costura lá na overlock, tá? Vamos pegar a nossa camisa, vamos pegar o nosso cliente do cinto e fechar em anel. E vamos pregar eles aqui, ó, tá? Que fiquem na mesma altura. Até vou medir aqui. Medimos aqui e vamos colocar os nossos filetes. Nossas Então aqui fizemos o um anel, aqui onde a gente assinalou, a gente vai passar uma costura pegando aqui, tá? Vamos pegar a nossa gola, achar o meio aqui da nossa peça, nossas costas. Achamos o meio aqui. Meio da gola já está aqui, meio com meio aqui, e aqui a gente vem nossa gola. Coloca o nosso filete aqui, a pontinha aqui, e vamos pegar a nossa gola. Mesma coisa aqui com outro filete aqui ficou assim. Reserva, tá? Pra gente ir no overlock. E vamos fazer o nosso o nosso cinto agora, né? A nossa faixa preta. Tô usando setinha aqui, tá, gente? Como eu disse, eu cortei maior, porque como é pra amarrar, então, não faz mal, né? Então, tô usando setinha aqui, tá? Então, vamos preparar a nossa a nossa faixa preta Gente, a gente vai. A gente vai dobrar no meio e cortar aqui, tá? Então a gente passou uma costura por tudo. Fechou todo o nosso cinto. Lembrando que esse aqui eu tô usando seda, tá? E agora a gente vai abrir ele, tá? vai virar, né? Usando setim, né? Na verdade, seda não, cetim Aí, setim, sai fio bastante, né? O certo é passar, tá, gente? Aqui eu não vou passar mais espaço em ferro nele, pra ele ficar certinho. Até para virar a peça, né, pessoal? Tudo aqui. Agora a gente pega a camisa, tá? E vamos colocar aqui, ó tá um desse lado aqui certinho que passe aqui por dentro desse desse cinto aqui E o outro do outro lado. O certo é você passar tá? Pra ficar bem certinho. aí é só dar acabamento, gente. Aqui a manga, né? Aqui, barra com barra, costura debaixo do braço com costura debaixo do braço e vim pregando aqui dos lados até aqui embaixo, tá? Então, bora lá. Mesma coisa, tá? Costura debaixo do braço, com barra. E aqui os lados. Agora, eu vou até no overlock, dar limpeza aqui, né? E uma limpeza aqui embaixo pra gente dar acabamento, tá bom? Já voltamos. Aqui já passamos overlock. Aqui também. Então, a peça é que você pode fazer só a camisa, né? Só a parte de cima. Um, colocar um botãozinho pra tirar, né? A calça, se preferir. Então, agora, nós vamos... Pra dar o acabamento, né? Fazer a bainha, colocar o velcro e colocar a calça aqui, tá? Bora lá. E ó, a gente deu uma limpeza aqui embaixo, ele já vira automático, né? Aí a gente só vai fazendo a bainha. Fazemos a bainha, agora vamos rebater a nossa gola aqui. Nossa camisa ficou assim. Antes de nós pregar a calça ali, nós vamos rebater aqui essa costura aqui, tá? Mesma coisa, ó. Vamos... Mesma coisa que a gente fez lá na gola. Dobramos a costura pra cá, né? E vamos rebater aqui, ó. Aqui, ó. Vamos pregar a nossa calça aqui. Se você quiser colocar um botãozinho aqui, você coloca um botãozinho aqui fica show de bola. Daí, você pode estar tirando a calça, né? Mas eu vou colocar a calça aqui, ó. Tá vendo essa parte do cos aqui? A gente vai pregar aqui, ó. Na metade da, da, do nosso cinto aqui pra baixo, tá? Ó, metade do nosso cinto pra baixo. Ok? Aqui nessa costura aqui. Mesma coisa aqui, tá? Metade do nosso cinto pra baixo. Só o cos. Aqui tá o nosso cinto, ó. Então, a metade do nosso cinto aqui pra baixo, tá? no direito, tá, gente? Ficou assim. Agora, a gente vai, ó, ficou assim. Nossa calça tá aqui, tá? Agora, a gente vai colocar o velcro aqui, pra finalizar a nossa peça. you <laughs> Então tá aqui, gente, olha só. O nosso kimono de karatê, né, de judô. Aqui pronto. Então tá aqui, gente, ó. Ficou assim o nosso kimono. Olha só como que ficou. Lealdade. Kimono de karatê, de judô, né. Como eu disse, se você quiser colocar o um botãozinho aqui, né? Pra colocar a calça ou tirar a calça, a hora que quiser, também dá. Então, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu amo o meu resultado. Gosto sempre de lembrar que o sucesso de vocês também é meu sucesso. Bora fazer roupinhas pet. Tá bom, gente? Então, beijinhos pra vocês que torcem por mim. Eu amo muito vocês. Lembrando que se Deus está no negócio, o sucesso é garantido. Beijos, beijos, beijos. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Beijos, tchau.